Eu estou desafiando eles, desafiando eles, desafiando eles a contraditarem esses mais de 60 textos que eu citei. João 17, 3. Minha gente, o que é, que é isso? Minha gente, o que é, que é isso? Vamos lá, olha aqui. Esse texto é maravilhoso esse texto é o texto, preste bem atenção, está aqui na tela, João 17, vamos ler a partir do versículo 1, Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu disse, pai é chegada a minha hora, glorifica teu filho para que também o teu Filho glorifica a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que isso aqui foi um tiraço no pé. Foi um tiro do pé muito grande. Olha o versículo 2. Jesus está falando de si mesmo na segunda pessoa Jesus está, está orando ao Pai, conversando com o Pai oração, comunhão com o Pai e falando de si mesmo na segunda pessoa Presta bem atenção Jesus falou assim e levantando seus olhos ao céu disse Pai, é chegada a minha hora glorifica o teu filho olha só, começou a falar dele mesmo na segunda pessoa glorifica o teu filho para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como ele deste poder, como lhe deste poder sobre toda a carne, Jesus está falando dele, assim como você deu, deu poder para o teu filho sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. Olha só o que Jesus está dizendo aqui, para que ele dê a vida eterna a tanto quanto o Senhor me deu A tanto quanto o Senhor deu ao seu filho Aleluia Isso aí foi um tiraço no pé que ele deu Aí ele, ele conclui dizendo E a vida eterna é essa Que conheçam a ti Só o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo a quem enviaste E eu glorificarei-te na terra Tendo consumado a obra que me deste para fazer, olha só, o versículo 2, tira suas próprias conclusões, assim como lhe me deste, né? como Jesus estivesse dizendo assim, porque ele está falando dele mesmo na segunda pessoa, então como se ele estivesse dizendo assim, pai o senhor me deu poder sobre toda a carne, então eu vou dar a vida eterna a todos quanto o senhor me deu, o senhor vai dar a vida eterna a todos quanto o senhor me deu, o senhor que me deu, Aí, se você continuar lendo a sua oração, você vai ver que Jesus ora por aqueles que o Pai deu a ele. Que tiro no pé, hein? Que isso, minha gente. Também tem um texto lá em Apocalipse 3. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entro. Hein? E sei com ele. Quem abre a porta é você, porque você é livre para determinar se deixa Deus ou não entrar. Que Deus barato aí, é sim? Quer dizer que o diabo entra na nossa casa e faz o que quer? mas Deus, eu preciso deixar, se eu quero ou não que Ele faça alguma coisa, Jesus deixou bem claro aí, ó. eis que estou à porta e bato, primeiro a gente sabe muito bem que ali Jesus não está falando de uma pessoa, Ele está falando de uma igreja, eis que estou à porta e bato, e se alguém que estiver aí dentro dessa igreja, ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei eu em sua casa e eu arei com ele e ele comigo. Aí você vai lá para onde que Jesus disse assim, as minhas ovelhas me ouvem e eu ouço a sua voz e elas ouvem a minha voz e me seguem. As minhas ovelhas me ouvem. Jesus deixou bem claro, acho que é João 10 se eu não me engano, as minhas ovelhas me ouvem. Porque eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Não precisa nem falar mais nada. Né? Vamos, vamos mais. E eu vou ao último convite da Bíblia que não tem nada a ver de predestinado. O último convite do Espírito Santo e da igreja. Apocalipse 22, 17. O Espírito e a esposa dizem vem. Quem ouça, diga vem. Quem tem sede, venha. E quem quiser... Beba de graça da água da vida. Onde é que está predestinado? É qualquer um, é quem quiser. É Meu quem Deus quiser. Céu, quem quiser. É quem quiser. E o Espírito e a esposa, ou a noiva, dizem vem. Aqui Jesus está falando de evangelização. Está falando de pregação da palavra. O Espírito e a noiva. O Espírito aí tem letra maiúscula. O Espírito Santo e é a noiva, a esposa é quem? É a igreja. Então quer dizer, o Espírito de Deus, junto com a igreja, está evangelizando, dizendo: vem. E quem ouve, vamos voltar de novo, que Jesus disse: as minhas ovelhas me ouvem. Diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Agora eu te pergunto. Você bebe água se não tiver sede? Está escrito aí, ó, quem tem sede? Isaías, me perdoa, agora não lembro o texto, não me lembro o capítulo correto, mas Isaías vai dizer assim, Deus dizendo no livro de Isaías, ali por volta dos capítulos 50, se eu não me engano, Deus disse assim, Isaías, e derramarei do meu espírito sobre uma terra sedenta, sobre quem tem sede, você pode passar perto de uma mina d'água com água potável, com água é, cristalina, com água maravilhosa para beber, você pode passar perto de uma fonte de água mineral da melhor do mundo, se você não tiver sede, você não, nem liga, nem olha para o outro lado, quem tem sede, são os filhos de Deus, quem ouve? As ovelhas de Cristo. Então esses que ouvem, que são as ovelhas de Cristo, que têm sede, vêm e bebam de graça. E se quem quiser aqui, é como eu disse, o Evangelho é pregado para todo mundo. Ó, oh, quem quiser, venha. Mas quem vai querer vir? São as ovelhas que ouvem. São as ovelhas que ouvem o chamado. As ovelhas de Cristo, As minhas ovelhas me ouvem, e me seguem. Aleluia. E dentro de si fluirão rios que jorram a vida eterna. Vamos continuar. A verdade é que essa predestinação fatalista elimina a graça e a justiça de Deus. Agora eu vou citar os textos que eles gostam de usar: Romanos capítulo 8, versículo 29 e 30. De fato, está falando de predestinação, mas da igreja. A carta para a igreja está no plural, não está no singular. Esse texto não precisa falar muita coisa, que está bem claro aí. Que Deus os predestinou para serem conforme a imagem do Filho, do seu Filho, ou seja, de Jesus Cristo, a fim de que sejam o, o primogênito, que seja o primogênito entre os muitos irmãos. Você perceba que está falando para os romanos, para os gentios. Né? E Paulo fala nessa, nessa carta que eles foram enxertados na videira. Ou seja, eles foram predestinados. Aqueles predestinados foram enxertados na videira Esse texto é claro. Né? Eu, queria dizer, eu queria saber o que, qual exegese que ele queria fazer em cima desse texto e não fez. Só citou ele, não falou nada. Porque lançar palavras assim ao vento é muito fácil. Eu lançar textos assim é muito fácil. Eu quero ver e falar alguma coisa dele. E esse texto é bem claro. Predestinou a salvação. Predestinou a ser imagem... De Jesus E aos que predestinou Esses também chamou E aos que chamou Esses também justificou E aos que justificou Esses também glorificou Que diremos pois a essas coisas Se Deus é por nós Quem será contra nós Aquele que nem mesmo Seu filho poupou antes Entregou por todos nós né, Por todo mundo Como não Como nos não dará também Com ele todas as coisas Vamos mais aí. Efésios, capítulo 1, versículo 4 e 5. A carta é para a igreja. Tá no plural, não tá no singular. Tá falando da igreja. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Tá falando da presciência de Deus. Que, num tempo da eternidade, determinou que a igreja vai para o céu. Não tá falando de individualidade. Meu Deus do céu. tá falando que a igreja não é individualidade. <risos> a Bíblia é bem clara em dizer que a salvação é individual, não é grupal, é individual. Dentro de uma igreja, Deus vai tirar seu povo. Dentro de um povo, Deus vai tirar um povo. Dentro de uma nação, Deus vai tirar uma nação. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor e nos predestinou a filhos de adoção, como Paulo diz aos romanos lá, que eles foram enxertados na videira, eles foram adotados, como filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito sua vontade, para o louvor de gló da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si mesmo no amado, esse amado Jesus, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo é o seu beneprasto que propusera em si mesmo. Aleluia! Não tenho o que dizer. Entendeu? Desde a fundação... do o livro da vida que está escrito desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quem são estes? Está é escrito em Apocalipse. Quem são esses? É aqueles que estão, são seus, seus, aqueles que estão com seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Não tem como correr disso. Vamos continuar. Agora, tem aí um, um pseudo reformador, não é? o moderno reformador que gosta de usar Atos 13 e 48. Cara, tu está precisando estudar mais um pouquinho a Bíblia. Atos 13 e 48 não tem nada de predestinação. O texto está mostrando os judeus que não creem, os judeus que creem e os gentios que recebem a palavra. Aqui, se você perceber, você vai ver que, que os, os judeus que não creram ficaram pasmado, né? Tem tá escrito no versículo 45. É, então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: "Era mister que vos é, é mister que a voz se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor, assim como Nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se, Olha a diferença aqui, olha. E glorificavam a, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. A palavra do Senhor era pregada por toda parte. Por que, que uns se alegraram tanto com a palavra e outros se indignaram? É aqui que nós falamos no começo, João capítulo 1. Não é da vontade do, do homem, não é da vontade, não é do nascido da carne, do, do, do sangue, mas é de Deus, é os nascidos de Deus. Aleluia. Aqueles que, que foram realmente, está escrito aí, que foram eleitos e creram todos quantos foram ordenados para a vida eterna. E a palavra foi pregada por toda a parte naquela província. Por que, que uns se alegram tanto e outros se irritam? E a diferença é que eu falei que tem. Os filhos da terra, os filhos da luz, os filhos do diabo os filhos de Deus. Os que vão crer são os filhos de Deus. São os que Deus, pela sua é, soberana vontade. Eu convido a você a ler Romanos capítulo 9. Como disse John Piper, João, Romanos capítulo 9 é um leão que devora qualquer menino. Ali está a vontade de Deus. Eu vou colocar Romanos capítulo 9 no, no final E vou falar de alguns textos aqui Romanos capítulo 9 que não tem como você escapar É soberana a vontade de Deus O homem não tem parte nenhuma Infelizmente não tem Por que, que o homem não tem parte nenhuma? Porque o homem não quer Deus Não quer Deus Essa é a vontade o homem, a, Essa é a verdade Se Deus não interferir na história O homem se perde Porque o homem não quer Deus Romanos capítulo 1, Paulo diz, não há quem busque a Deus. O próprio Paulo fala que se não fosse a graça de Deus sobre a sua vida, ele não faria. Quantos profetas a gente vê no passado que queria desistir e Deus não deixou? É Deus quem sustentou, não foi a vontade dele, foi a vontade de... Eu estou desafiando eles a contraditarem